Olá, agradeço a oportunidade de estar presente aqui tentando demonstrar algumas coisas para vocês. Meu nome é Evaldo Aguiar, sou economista desde 1987, atuo nas áreas de perícias judiciais, cálculos periciais, trabalho também na área de consultoria às empresas, necessitando de várias informações para análise, análise de investimentos, análise de capital de giro, taxas internas de retorno e apuração de lucro líquido, que hoje é a maior dificuldade que as empresas, às vezes, independente do tamanho, têm. Então conto com vocês, toda quinta-feira vai ter um material diferente para vocês e a gente vai trabalhando ponto a ponto e se colocando à disposição de quem necessitar dos nossos trabalhos.